Olá pessoal, eu sou a Sônia Travassos, eu sou professora, escritora, contadora de histórias e eu tô aqui para divulgar o próximo curso online que eu vou estar dando no TA a partir do dia 7 de outubro. O nome do curso é Literatura Infantil Brasileira, o que não deixar de ler na escola. Nós vamos fazer um grande passeio pela produção da literatura infantil brasileira, desde os seus fundadores, da literatura oral, das obras que se tornaram clássicas, da literatura contemporânea e como é que tudo isso chega na escola e favorece a formação de novos leitores. Então... Eu espero por vocês sempre às quartas-feiras, 19 horas, e o endereço para as inscrições é bit.ly barra o que não deixar de ler. Eu espero por vocês. Até lá, pessoal!